Meu jeito de viver. Quem nunca foi igual? A minha vida é fazer hoje. A gente vai caçar Pokémon e aí, meus que os mais lindos do mundo com é vocês? Eu sou Tavi Seiji e vocês estão aqui no Leite com Biscoito. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma Pokébola que mostra sim ou não e diz a verdade, prever o futuro. Afinal de contas, Pokémon Go já é tendência e eu andei por aí vendo os tumblers da vida e eu vi um tutorial muito legal que uma americana fez e eu achei magnífico e decidi tentar fazer com as coisas brasileiras que a gente tem por aqui. Afinal de contas, todo mundo que faz DAI por aí sabe que os Estados Unidos e os países de fora têm muitos materiais mais interessantes que o nosso país aqui. Então eu decidi caçar por aqui materiais que ajudassem que fossem parecidos com os dela para construir essa pokebola que prevê o futuro então se você do outro lado quer aprender a fazer, confere o vídeo você vai precisar de fita crepe uma bolinha de ping pong esmalte vermelho uma caneta de escrever em cd preta, um potinho com tampa que caiba dentro da bola de ping pong pedaços de papel alumínio uma tesoura pequenininha pedacinhos de plástico eu tô utilizando uma daquelas tampas de doce são as melhores e cola quente com a caneta desenha a circunferência do potinho e uma parte da bolinha de ping pong usando a tesourinha corte esse espaço para que ele fique vazado e o potinho caiba lá dentro Com a fita adesiva, divida a bola certinho no meio e pinte uma das partes de vermelho. Com o esmalte já seco, retire a fita adesiva e com a caneta, desenhe aquela divisão preta no meio da Pokébola. Eu recortei um pedacinho da lateral da tampinha de plástico, para que ele tivesse os dois lados branco. Cortei um quadradinho que coubesse dentro do potinho de vidro, de um lado escrevi a palavra sim e do outro escrevi a palavra não. Coloquei água até encher o potinho, adicionei o pedacinho de plástico e fechei. Para dar maior estabilidade ao potinho dentro da bola, eu coloco um pouco de papel alumínio e vou amassando bem. Pra finalizar e o potinho nem vazar e nem sair de lá de dentro, eu adiciono uma boa quantidade de cola quente e enquanto ela tá quente, eu coloco o potinho pra que ele fique grudado. E é isso aí! A sua pokebola está pronta e é só você começar a fazer as perguntas pra ela te responder. Ser um mestre. Todo mundo quer... É isso aí, eu realmente espero que vocês tenham gostado Se você gostou não esquece de deixar o seu like Afinal de contas isso me incentiva muito a continuar gravando vídeos pra vocês Se vocês do outro lado tem alguma ideia, alguma sugestão ou quer aprender alguma coisa Não esquece de deixar aqui embaixo também que eu adoro saber o que vocês estão querendo, aprontando E eu acabo me norteando pra saber o que fazer pra vocês É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado Até a próxima e falou!